Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre o módulo da constante de equilíbrio. O módulo da constante de equilíbrio nos diz quais são as quantidades relativas de produtos e reagentes quando estão em equilíbrio. Por exemplo, vamos olhar aqui para uma reação hipotética onde o gás A se transforma em gás B. E, para o primeiro exemplo, vamos dizer que o gás A é representado por uma esfera vermelha e o gás B é representado por uma esfera azul. Aqui embaixo, temos ainda um diagrama de partículas mostrando uma mistura em equilíbrio para a nossa reação hipotética. Vamos escrever a expressão aqui da constante de equilíbrio para essa reação hipotética. Então, vamos escrever Kc sendo igual a... Como estamos calculando Kc, colocamos os produtos acima dos reagentes. Como vimos, nosso produto é B, portanto, essa pode ser a concentração de B. E como o coeficiente é 1 na equação balanceada, temos aqui a concentração de B elevada à primeira potência. Aí, isso dividido pela concentração de nosso reagente, que nesse caso é o A. E A, na equação balanceada, também tem um coeficiente igual a 1. Portanto, teremos aqui a concentração de A elevada à primeira potência. Ao assumir que cada partícula em nosso diagrama de partículas representa 0,1 mol de uma substância e o volume é 1 um litro, podemos calcular a concentração de A e B. Por exemplo, para B, existem cinco esferas azuis. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 0,1 mol, que é igual a 0,5 mol. Ou seja, para a concentração de B, temos 0,5 mol dividido por um volume de 1 um litro. E 0,5 dividido por 1 um é igual a 0,5 molar. Podemos prosseguir e substituir isso em nossa concentração de B. Então, temos 0,5 molar. Em seguida, podemos fazer a mesma coisa para A. Existem também cinco esferas vermelhas. Logo, a concentração de A também é 0,5 molar. Podemos substituir isso em nossa expressão de constante de equilíbrio. Assim, ficamos com 0,5 dividido por 0,5, que é igual a 1. Sendo assim, Kc, a constante de equilíbrio, é igual a 1 e, claro, a uma determinada temperatura que tivermos aqui para a nossa reação hipotética. Portanto, nossa constante de equilíbrio Kc é igual a 1. Nós vimos em nosso diagrama de partículas em equilíbrio que temos quantidades iguais de reagentes e produtos. Portanto, apenas sabendo o valor da constante de equilíbrio, sabemos as quantidades relativas de reagentes e produtos em equilíbrio. Vamos observar outra reação hipotética agora, em que o gás A se transforma no gás B. No entanto, dessa vez, o gás A é verde e o gás B é vermelho. Vamos calcular aqui também a constante de equilíbrio Kc para essa reação. E, mais uma vez, nosso diagrama de partículas mostra uma mistura em equilíbrio. Como já vimos, Kc é igual à concentração de B sobre a concentração de A. Ah, é muito mais rápido simplesmente contar nossas partículas. Então, para B, B é vermelho. Temos uma partícula vermelha aqui, então podemos apenas colocar o 1 aqui. Já para o gás A, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partículas. Colocamos o 10 aqui. Aí, 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Sendo assim, Kc é igual a 0,1 para essa reação hipotética a uma determinada temperatura. Como eu já falei, o módulo da constante de equilíbrio nos informa sobre a mistura de uma reação em equilíbrio. Para essa reação, Kc é igual a 0,1. Repare que K é menor que 1. E se a gente pensar sobre o que isso significa, em que K é igual a produtos sobre reagentes, se K for menor que 1, isso significa que temos um número menor no numerador e um número maior no denominador, o que significa que há mais reagentes do que produtos em equilíbrio. Vamos ver outra reação hipotética em que o gás A se transforma em gás B. Dessa vez, o gás A é amarelo e o gás B é azul. Se a gente olhar aqui em nosso diagrama de partículas, que mostra a nossa mistura de reação em equilíbrio, temos 10 partículas azuis e apenas uma partícula amarela. Então, quando a gente substituir essas informações em nossa expressão de constante de equilíbrio, teremos aqui 10 sobre 1. Logo, a constante de equilíbrio Kc é igual a 10 para essa reação particular a uma determinada temperatura. Mais uma vez, o módulo da constante de equilíbrio nos diz algo sobre a mistura de uma reação em equilíbrio. Para essa reação hipotética, Kc é igual a 10. Logo, K é maior que 1. E quando K é maior que 1, mais uma vez, temos produtos sobre reagentes, certo? Sendo assim, o numerador vai ser maior do que o denominador, o que significa que temos muito mais produtos do que reagentes em equilíbrio. Agora vamos colocar tudo isso em prática e observar a reação do monóxido de carbono e cloro gasoso para formar foigênio. A 100 graus Celsius, a constante de equilíbrio para essa reação é 4,56 vezes 10 elevado à nona potência. Como a constante de equilíbrio K é maior que 1, Sabemos que há mais produtos do que reagentes no equilíbrio. E como o valor de K é extremamente alto, com esse 10 elevado à nona potência, podemos até assumir que essa reação vai basicamente até o final. Para a reação do gás hidrogênio com o gás iodo para formar o iodeto de hidrogênio, a constante de equilíbrio KC é igual a 51 a 448 graus Celsius. Como a constante de equilíbrio é relativamente próxima de 1, isso significa que, em equilíbrio, temos quantidades próximas de nossos reagentes e de nossos produtos. Agora, que tal observar a reação do gás nitrogênio mais gás oxigênio mais gás bromo para formar NOBr? A 298 Kelvin, a constante de equilíbrio para essa reação é 9,5 vezes 31. Como a constante de equilíbrio K é menor que 1, sabemos que no equilíbrio existem mais reagentes do que produtos. E como K é um valor extremamente pequeno, repare que temos aqui 9,5 vezes 10 elevado a 31. essa reação praticamente não ocorre. Então, em equilíbrio, nós teremos aqui praticamente todo o nitrogênio, todo o oxigênio e todo o bromo, e muito pouco NOBr.